Está chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta te espera velando, vela por ti e por. Sala oh, vem já